Nesse domingo destaca três assuntos e todos eles muito bons para a natação brasileira. Eu começo pelo caso de doping, né? do caso não doping uh, do Gabriel Santos, que merece um pouco de atenção e até uma explicação por todo o processo que se conseguiu na sexta-feira. Amanhã temos sexta-feira com a grande notícia da anulação não só da suspensão de um ano, que o Gabriel uh, lhe foi imposta pelo, pela FINA, uh, num julgamento de apelação no Tribunal do Castaz, mas também todo o processo de doping do Gabriel foi anulado, e aí cabe talvez uma explicação melhor, desde lá do início, maio de 2019, Gabriel, nadador do Pinheiros da Seleção Brasileira, é testado positivo para a substância Clostebol, ah, no teste, primeiro por, por conta da substância, que é uma substância que não era regular, nas consumidas pelo atleta, e também pela quantidade eh, encontrada mínima, aí se, imediatamente se inicia um processo de defesa, indicando uma possível contaminação do nadador. Com este processo e até mesmo colocando elementos, faz uma pesquisa nas rotinas do nadador e encontrou-se que ele esteve na casa onde ele não mais mora, que é a residência da família, e onde o irmão estava utilizando um creme que possuía a substância dentro uh, da sua composição. Com este processo aberto, o nadador, que foi comunicado em junho, uh, através da sua defesa, recusa a amostra B, até mesmo para acelerar o processo e levar isso o mais rápido possível para que ele pudesse nadar o Campeonato Mundial de Guanju. Importante dizer que antes de Guanju ele não esteve em nenhum dia suspenso, ou seja, o Gabriel não estava suspenso até o início do Campeonato Mundial, tanto é que ele continuava treinando com a seleção brasileira, ele foi com a seleção brasileira para o Training Camp, training camp em Sagamihara e as vésperas da seleção, do, do, do início do Campeonato Mundial acabou sendo julgado. E esse julgamento inicialmente deu ao Gabriel oito meses de suspensão, três dias depois foi ampliado numa revisão que a fila indicou uh, para 12 meses. Aí uh, eu também já publiquei algo em relação a isso no blog, que indica que uma punição máxima para o Clostebol seriam quatro anos, como ficou evidenciada, a não intencionalidade foi reduzida para dois anos, e de dois anos para um ano foi considerado, porque foi considerado não falta grave uh, pela quantidade encontrada uh, no nadador. Uh, ele continuou ainda sendo suspenso por um ano, por conta da coisa chamada que a gente chama de negligência, o fato do nadador, né? ele deveria ser responsável por tudo que está ao redor dele, o contato com o irmão e qualquer coisa que tenha acontecido. Foi indicado pela defesa que havia sido uma toalha. Bom, é, é, o Gabriel fica ali fora todo este tempo, mas... Uh, o processo de, de, de apelação pela, pela equipe de advogados do, do Bichar Neto é iniciado já em agosto, em dezembro é julgado no dia 8 de dezembro uh, novamente com a mesma tese com, a mesma, uh, com os mesmos argumentos, a defesa contesta a, a decisão da FINA indicando que não havia como ele saber que o irmão estava usando aquele creme não sabia como ele saber que uma toalha poderia, enfim e esse julgamento é realizado e a FINA reconhece por completo a gente chama de no fault ou seja desconsiderou por completo a falha do nadador Gabriel Santos que inclusive é uma nova linha da, da, da FINA nos proced... da FINA perdão do, do, do procedimento do controle de antidopagem de separar realmente aqueles atletas que são atletas que estão se dopando né intencionalmente para os não intencionalmente principalmente essas esses casos de contaminação, foi algo que foi discutido muito no, na, último, na última assembleia da UADA, na última conferência da UADA, onde se discutiu isso, inclusive até ou, ou já houver algumas modificações em relação às drogas recreativas, enfim, há um, um processo em andamento, ou seja, aperta-se o cerco, para os dopam, os atletas realmente que utilizaram-se de, de doping intencionalmente na busca de performance, e esses outros que acabam sendo vítimas muitas vezes de descuido de, e até mesmo de, de coisas que eles não têm controle. Graças a isso, todo o processo de Gabriel foi anulado, ele está completamente liberado, já retornou aos treinamentos de forma oficial, ele já estava treinando, inclusive... É, a gente sabe que ele estava num, num chamado low profile, aquela coisa de estar tá treinando ali, mas ninguém fala, ninguém tira foto, ninguém filma, mas estava treinando, ele volta numa boa forma, até que eu, até, eu encontrei uma foto, inclusive, que ele já fez uma tomada de tempo no sábado, num treino uh, no centro paralímpico, numa belíssima forma, o Gabriel é um grande reforço para a seleção brasileira. E aí fica uma questão aqui que é interessante se discutir, que é o fato de que, ele tendo uh, testado positivo em maio de 2019, suspenso em junho e desde então todo esse processo, as pessoas os haters, os, os comentários as, imagina tudo isso que aconteceu o pior, eu, eu falo inclusive até mesmo eu não sei se o Pinheiros cortou o patrocínio dele mas provavelmente nas Forças Armadas onde ele era uh, integrante até mesmo o Bolsa Atleta que ele tem direito uh, por Uh, contrato, isso foi sus suspenso, os pagamentos, agora deve ser retroativo, porque ele não foi culpa dele, ficou comprovado, mas ele mesmo assim está afetado para este ano. Ele, por exemplo, não pôde afetar, uh, aplicar, perdão, para o Bolsa uh, uh, Pódio desse ano, o Bolsa Atleta desse ano, porque ele não participou dos, dos campeonatos mundiais, dos Jogos Pan-Americanos do ano passado, que seriam as competições alvos Então, de qualquer forma mesmo que a gente comemore a volta do Gabriel e tudo mais, ele foi um cara afetado no bolso, né? ou seja, na programação, no planejamento, no ano olímpico, e isso precisa ser dito, ninguém falou até agora, mas a gente precisa dizer, porque eu não sei se, se cabe um recurso, alguma coisa assim, porque o atleta ele tem que cumprir as leis de doping, né? e o fato de que ele foi uh, especificamente prejudicado, no seu planejamento, nas suas competições, até mesmo lá no giro pela Europa, que ele participou de algumas competições da Europa, havia ganho algumas medalhas, algum dinheiro que ele deve ter recebido, teve que devolver, enfim. Durante todo esse processo a gente fica aí é, comemorando a volta do Gabriel, mas isso precisa ser levantado porque é algo que aconteceu com ele. Tomara que dê tudo certo e que uh, o revezamento do Brasil ganhe um, um, um impulso tremendo. Agora o Brasil, junto com os Estados Unidos, somos apenas nós dois, os dois países do mundo, que possuem pelo menos três nadadores na casa dos 47 segundos. A segunda boa notícia do Brasil foi a Assembleia da cBda que foi realizada na sexta-feira em Recife, Calendário, regulamentos e todo o processo de, de, de contas de 2019 aprovados por unanimidade. A, a questão de regulamentos não foi por unanimidade, tiveram até algumas coisas que foram discutidas, mas as contas foram aprovadas, a situação da CBDA ainda requer uh, um, um cuidado enorme, a situação financeira é realmente difícil, a parte administrativa parece que vai se, se organizando. E eu acho que uma coisa mais interessante em relação à Assembleia foi o contexto de uma certa união, foi a primeira vez desde 2016 que nós tivemos uma Assembleia tranquila, sem grupo, sem divisão, sem, sem posições políticas contrárias, foi realmente um negócio muito interessante bom para a natação brasileira. Aprovadas algumas coisas interessantes em relação, nós não vamos ter a cobrança da, da taxa de piscina, eu, por exemplo, eu sou a favor, acho que era uma, é uma taxa que era importante, mas foi derrotada por 10 a 8, Ganha a maioria, eram 18, das 27 federações. E lembrando que para a Assembleia, cada um pagou a sua, viu, gente? Cada presidente de federação esteve lá por dinheiro do seu bolso, que mostra o compromisso desses presidentes aí é, na busca de um bom resultado para a natação brasileira. E lembrando que muitas dessas federações não têm dinheiro para tirar da federação, então o presidente tirou realmente do bolso dele. Parabéns a esses dirigentes que fizeram este movimento. É, essa votação 10 a 8 não aprovou o... o a cobrança da taxa de piscina, mas aprovou um pequeno aumento em relação às inscrições de competição, aumentou 7% em relação às competições de natação e 12,5% aumentou ah, nas competições, nas taxas de águas abertas. Calendário aprovado de águas abertas, da natação na segunda ou terça-feira deve haver alguma modificação, parece que existe algum um conflito ali, talvez Salvador ou, ou Paraná para um determinado evento, mas o resto, as datas já estão confirmadas, já estão estabelecidas. E acho que essa, essa, essa Assembleia ela foi realmente decisiva para essa nova fase que nós estamos vivendo. A Assembleia realmente vai em busca de tentando uma reabilitação financeira e administrativa e, aos poucos, ganhando a força, ou seja, o suporte dos presidentes de federações faz realmente a diferença. E, por fim, eu falo da prova de sábado, a prova dos 10 quilômetros de Ana Marcela, a Marcela Cunha, que foi medalha de prata na, no, na prova que abriu o calendário do fina Maratona World Swim Series, que foi em Doha, no Catar não é normal, mas a temperatura no Golfo Pérsico a 16.5, e até aqui uma explicaçãozinha, por exemplo, se você, é, para nadar entre 20 a 18 graus, se a água estiver entre 20 a 18 graus, você pode vir usar o, o, o traje, né, o chamado wetsuit, que é aquele traje um pouquinho mais mais fechado ele tem uma composição de proteção térmica e até ajuda na flutuabilidade, Em compensação ele complica no número dos movimentos dos braços, de 18 a 16 ele é obrigatório e 16 nós não temos prova, momentos antes da prova um dos treinadores uh, de, de uma seleção internacional não posso agora me lembrar exatamente quem seja indicou que a água estaria na casa dos 16 e 5, ou seja, teríamos prova mas a obrigatoriedade dá uso no uso dos trajes, e lá quando os atletas cumpriram a prova nos trajes. E aí, eu faço questão de dizer isso, porque nadar com traje é diferente, gente. Mesmo que você tenha essa vantagem de flutuabilidade, de proteção em relação à temperatura, você tem uma, uma limitação dos movimentos. Então, tem nadadores que conseguem fazer alguma... Uma, uma, um, ter uma performance com traje. Tem nadador, inclusive, que treina com traje, já prevendo esse tipo de situação que possa vir a acontecer já pensando nas competições. Eu sei que era a Ana Marcela... Com, teve férias inclusive, estava com cinco semanas de treinamento, fez uma prova belíssima, final de prova foi sensacional, quem não viu talvez possa até encontrar no Twitter e depois até vou encontrar, ver se eu consigo essa, essa imagem para colocar no YouTube no, na Best Swimming, porque o final de prova é um final de prova tão sensacional, tão disputado, a, a, a Shannon Hoendahl, a campeã olímpica da prova holandesa, veio um pouquinho na frente, a Marcela em, em, ao lado dela, um pouquinho atrás, e Ana Marcela, vendo que a holandesa está à frente, a Marcela, estrategicamente, ao invés de continuar nadando, ela não só nada, mas como ela fecha a Sharon. Então ela faz mais ou menos este movimento para junto da Sharon. Só que, correndo por fora, vem a alemã, a Leonie Beck, que não estava na disputa da Ana Marcela com a Sharon, então piscina livre para a Leonie Beck, nada pelo lado, no final as três se juntam, e foi coisa ali no toque, excelente chegada, a Leonie Beck em primeiro, eu até tinha visto, até no Twitter, para ser sincero, eu achei que a Ana Marcela tinha sido terceiro e não segundo, mas lá no Photoshop, lá, quadro parado, deu a Ana Marcela segundo, a holandesa em terceiro, mas as duas com o mesmo tempo, dois décimos atrás da vitória uh, da Alemã, e as duas com dois décimos atrás, mesmo tempo, para a medalha de prata para o Brasil e bronze para a Holanda. Para mim, um resultado sensacional. Tenho certeza que a Ana Marcela gostou demais. E olha, foi uma prova fortíssima. Fortíssima, porque tanto no masculino quanto no feminino, nós tínhamos oito dos dez atletas classificados para os Jogos Olímpicos. Então, estavam ali a elite da elite, foi a prova fortíssima. E além disso, alguns países, que eu me lembro, parece que Equador, Austrália, eh, usaram a prova como seletiva para indicar quem serão os seus nadadores para disputar a repescagem que acontece, a prova né, a seletiva olímpica que acontece em maio eh, em Yokohama, no Japão. E até lá na imprensa australiana até rolou algumas críticas, poxa, usaram a prova que as pessoas estão nadando de traje para uma competição que vai ser em águas quentes, né e, mas acontece, ninguém previa que poderia ter essa temperatura tão baixa de 16,5 graus de qualquer forma, acho que é interessante que se fale que as condições uh, dessa prova não são as condições que nós vamos encontrar em Tóquio, ou seja é uma prova totalmente diferente, lá não vai ter essa temperatura baixa, pelo contrário a temperatura deve ser altíssima, não vai ter a utilização dos trajes, mas os adversários são os mesmos, então é uma coisa que ficou interessante, da mesma forma que foi bom para o feminino, excelente resultado para a Marcela, preocupante para o masculino, uh, eu vi que nem, Ana Mar... nem Alan do Carmo, nem Enzo Quijara, Enzo Quijara até fazendo a sua estreia a nível de circuito mundial, é a primeira vez que ele compete em, em, em um circuito de fina Maratons suína, você sempre tem um, um certo dificuldade, mas o, o Alan do Carmo ficou na posição 66 e o Enzo Quirara em 55, em 74 nadadores. Eles... imagino, eu imagino que o Alan tenha tido algum problema com traje, alguma coisa assim, mas é preocupante, é preocupante e uh, nós ainda temos uma, uma pré-seletiva olímpica, né? nós temos a nossa seletiva nacional que acontece em abril, uma semana antes do troféu Marialem, que será realizada em, uh, em Nema, na Bahia, onde serão apurados quem serão os dois representantes brasileiros para disputar a seletiva olímpica em Yokohama. E o resultado que, é, que nós vimos aí, Uh, já, já no ano passado a gente já talvez até nos últimos dois anos os resultados dos nadadores de águas abertas no masculino tem sido um pouco abaixo do esperado e até abaixo do que já foi feito, então a gente fica um pouco preocupado e podemos ficar na Olimpíada sem nadador né então ainda, ainda não aconteceram os bons resultados, tomara que aconteça, ainda tem tempo, né é, nossa, nossa seletiva é em abril, como eu disse, e em maio nós temos aí a classificação, e a classificação eu até explico os nove primeiros colocados irão para a Olimpíada. Os nove primeiros colocados irão para a Olimpíada da prova uh, que acontecerá em maio. E destes nove, uh, um por país. Além disso, fora estes nove, nós temos ainda cinco outros classificados, ou seja, mais um pelas Américas. Né? Então, uh, pode ser que nós, te, te, nós temos duas chances. Ou a gente está entre os nossos nadadores brasileiros, ou ficam entre os nove primeiros colocados ou seja o primeiro das Américas fora dos nove primeiros colocados. São duas chances de classificação que acontecerá nessa prova em Yokohama, no Japão, buscando a última vaga para a Olimpíada na prova dos 10 km masculino. É, a Ana Marcela Cunha sai da Europa, retorna, é, para, aliás, perdão, ela sai de Doha, vai para a Europa, fica treinando na Europa, fará algumas semanas de treino na Europa, depois a Ana Marcela ainda nada o campeonato americano, que acontece mais ou menos no mesmo período do Troféu Brasil a Seletivo Olímpica, e aí vai uh, direto da, do Campeonato Americano para Seychelles, aqui é a próxima prova do calendário do Fina Marathon Swim, Swim Series. Ana Marcela, que talvez seja uma das, entre as mulheres, com certeza, a nossa maior chance de medalha nesses Jogos Olímpicos dos esportes aquáticos. Era isso. Best swing, a gente se vê. Até lá.